Fala, fala galerinha! pessoal. É eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com livros que nos intimidam. <música> de alguma maneira, né? A gente sempre tem um medinho de ler algum livro? Sempre, sempre tem. que é o primeiro, o primeiro livro que me intimida. O primeiro livro que, que me intimida é esse aqui: A Verdade sobre o Caso Harry Quebert de Joel Dicker. Interessante, por quê? Esse livro aqui eu acho que ele é tipo favorito de Fogs, do canal True Dudes. Só que eu tenho. Me intimida, olha essas letrinhas. É, que Ele eu... não é muito, muito grande nem é muito fininho, né? Tem 570 páginas, 560. Ele é grande, amiga. É, assim. é, é grande, né? Mais de 500k é grande pra mim. E essas letrinhas, sabe? Me intimida por causa disso. Ser, e é um thriller, é um thriller eu gosto. Policial e tal. Só que eu fico meio sempre com o pé atrás quando eu penso em lê-lo. Mas todo mundo fala que é bom. interessante, né? Uma coisa dessas. É tão clichê botar esse livro nessa lista, mas eu precisava colocar aí, minha gente. Porque que eu, eu nem trouxe ele porque eu fiquei com preguiça de, de carregar o peso, né? Eu tenho ele no Kindle, mas assim, ou oh, quando eu penso... E o pior é que deve ser muito bom, assim, todo mundo que lê, todo mundo, sério, 100% das pessoas que leram, leram It gostaram. Mas quando eu penso naquele tamanho, rapaz... Um que se baseia basicamente no tamanho também, pra mim, é Os Maias, de essa de Queiroz. Esta maravilha da Zahar, que não é tão maravilha assim, se você pensar bem quando você abre, né? Tem rodapés imensos, tem letrinhas pequenas, é um mas clássico é, mas também. Mas é bem intimida mais por ser clássico, porque você, você é um clássico alguém. também. Eu pego um livro desse e já tenho a ideia, A gente não vai entender nenhuma palavra que tá aqui, vou ter que pegar um cenário. Não, e você não acha que também tem aquela coisa que tipo, ah por ser clássico você tem a obrigação de gostar. É, essa... você tem tipo um respeito por ele, aí. é clássico. É, não é uma coisa consciente, é um assim, é um assim. Meio que um consenso, meio que paíra é no ar. Não, é, e uma, um desejo interno assim que você tem, tipo, caramba. Pois. Tem uma necessidade de você pertencer ao a, grupo de pessoas que gostam. Boa, a pessoa fica meio e pressionada, você, né? você é um clássico, é, é, muito louco isso. É, eu... Mas eu acho que tá tudo bem se não Boa, gostar. Quando também, tá também não vou ler não, <risos> Não, mas eu acho que tá tudo bem também se não gostar, é. É porque tem um clássico que a pessoa pode ter uma, não. Eu você você não, não gosta, gosta paciência. Agora, só adição é tão que a, é a, a, é a, a, é é. a pessoa fica com vontade é. de gostar, tá entendendo? Mas vamos pra frente. Fone. Clássicos, é um clássico que essa era... assim, sendo É, acaba sendo um clássico. Não é um clássico, assim, contemporâneo, né, praticamente. É, contemporâneo eu... Mas é o de Anne é. Frank, que... Tudo bom, eu já vai. Desculpa, o ok. quê? É aquela coisa. Também tem essa questão da edição, que essa edição é muito bonita, viu? meu Eu do céu minha mãe que deu de um presente. Obrigada, mãe. Ok. Arrasou. Não é porque um que me intimida pelo tamanho. Ele é super tranquilo de ler, assim, é bem espaçado, de diagramação bem bacaninha e intimida mais nesse sentido, de tipo, caramba, primeiro que eu sei que é um livro muito tenso e aí eu fico, ai ah, eu preciso entrar numa vibe pra, pra ler, mas eu acho que é um livro que eu vou gostar mas eu tenho mais esse pé atrás, tipo, caramba, e se eu não gostar, né? As pessoas falam tão bem. É, tem, tem esse também. E, mas parece ser ótimo, agora eu tô vendo direito aqui, viu? não mas já tá começando aqui, já tô... <risos> só lembra. Aí começa a ler, vamos ver aqui. Né? Eu acho que eu tenho essa mesma impressão com alguns autores. Hum. De essa impressão de tipo, ah, as pessoas falam muito bem e gostam. E não são clássicos, mas bem. são muito reconhecidos. Uhum. Mas eu preciso gostar. Nesse caso aqui, eu, é Mia Couto com o livro veneno de Deus, remédio do Diabo, que eu comprei justamente por isso. Porque as pessoas estavam falando muito bem em determinada época eu ouvi, ele é tipo um dos autores mais importantes, né? Sim. De. de, de é, não sei se é Moçambique. Moçambique. Moçambique. É. E eu fico tipo, caramba, responsabilidade de um livro desse cara. E, e exatamente por isso, porque ó, ele é fininho, muito fininho. Olha essas letras. Maria. Imensas. Só que, sabe? É aquela sensação que dá. É uma responsabilidade, eu acho. É. É responsabilidade. Cheguei aqui, a ODN e a minha conta, não presto, não leio. Aí que... pô, vai fazer o quê de mim? Não, acho que a gente tá, não tá combinando, mas a gente tá combinando ao mesmo tempo. Pois porque é. é a mesma sensação que eu tenho com o Walter Agumain. Hum. Apesar de que Walter Agumain, eu tanto conheço pessoas que amam, como pessoas que odeiam. Então, este livro, este, em específico, me intimida porque português de Portugal. Não é o livro traduzido pra cá, pro português, né, do Brasil, mas enfim. Essa edição é linda. Essa edição é maravilhosa, tipo, inclusive eu acho que essa edição já veio pra cá. Acho que eles, eles colocaram, se eu não me engano, não não, dá falta de alguma, hein, que tem uns coloridos assim bem bonitos também, que tem várias cores, eu acho que e é. E a minha conta tem também, não tem. sei se é, minha não cor... sei. Minha cor tem. É. Eu acho que foi traduzido esse para o português aqui, e isso me intimida também, de tipo, caramba, eu nunca li um livro em português de Portugal. Tenho a impressão que em algumas palavras vão ser um pouco complicadinhas, né, de você saber, e eu não sei se, acho que não existe um dicionário, tá ligado? <risos> português <risos> é. para português. <risos> Enfim, assim, muito provavelmente eu vou entender pelo contexto, mas me dá um medinho não vou mentir. Entendi. Ei, E aí, agora deixa eu dizer uma coisa, Walter Gumaim tava na minha lista junto com minha pouco Eu li a desumanização de Walter Gumaim. Foi um livro que eu não, não me aproximei muito, me conectei, hum. né? Eu meio, aí eu já deixei a volta da manhã aqui, é eu tô aqui, ó. Tá. Vamos lá. Inclusive, em outro vídeo a gente já comentou em algum momento desse canal sobre livros escritos em Português de Portugal. Alguém comentou que teve dificuldade. Eu lembro na época, que realmente é muito diferente, você tá numa vaga assim você de repente pegar um livro escrito em Portugal. Não sei. Se já leu aí, você já comenta aqui também dá sua opinião e então. tal. Aproveita para comentar aqui embaixo também livros que intimidam você, que você olha para ele assim tipo, nossa, não vou ler agora, Eu tenho medo desse livro, por qualquer motivo que seja. Aproveita então que aqui no box de descrição tem os links de todos esses livros que a gente falou. Compra por esses links, que vai estar ajudando nesse nosso canal que tá em época de VEDA. Uma época maravilhosa. Isso, inclusive amanhã, fica ligado que vai ter uma outra listinha. Deixe seu like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais. Fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Gente, eu volto aqui pra lembrar que tem sorteio nesse vídeo de hoje. E o kit que a gente vai divulgar, né, aqui é o segundo. Certamente. Com os livros Onde Termina o Rio, de Charles Martin. Hoje vai ser diferente, de Maria Sample. Tudo e Todas as Coisas, de Nicola Young Essa versão antecipada, né, a prova antecipada para divulgação de Mar de Tinta e Ouro, a leitora da Tracy T. E... Vamos juntas de Babi Souza, o guia da sororidade para todas, além de Garoto contra Garoto de David Levitan e o herói improvável da sala 13B de Teresa Totten. O link para o formulário desse kit vai estar aqui no box de descrição e junto dele vai esse elefantinho agora na cor amarela. Com a <risos> a é princesa, princesa, é princesa. É princesa. É princesa.